Cara, você sabia, mano, que dá pra você doar pra instituição de caridade totalmente de graça, velho? Pelo seu celular? Enfim, cara, sim, isso é possível ir por um aplicativo chamado Ribbon, cara. Primeiro você vai clicar nesse botão chamado Stories, depois de ter jogado um no aplicativo, e vai ler a notícia, por essa que tá aparecendo na sua tela. trata para que apoie trabalhadores de cooperativas de contra o sucesso da crise. Você vai ler a notícia e vai clicar em receber ribbons, certo? Você vai receber seus ribbons. E depois disso você vai na opção doações, tá com um coraçãozinho, certo? Vamos por conseguir doar merendas contaminadas para alunos da rede pública. Você vai clicar em doar sem, certo? Você clicar aqui esse botão, como eu não tem nenhum ribbon eu não posso doar mas vai aparecer um botãozinho aí, e tal, vai aparecer um negocinho pra você arrastar, pra você escolher quantos ribbons você quer, depois você vai clicar em continuar, pra você doar os ribbons certo isso é uma coisa muito interessante essa parte, ele é brasileiro, meu brother, ele é brasileiro, sim o aplicativo veio aqui do Brasil, cara é uma ideia incrível e Sério, mano, isso tá é fazendo muita coisa pra combater a Covid-19. Então, se você quiser ajudar aí, mano, de graça, tá ligado? Mano, baixa esse aplicativo no primeiro link na descrição, tá ligado? E outra coisa também, cara. Se você acha que isso aí é fraude, que isso não é possível... Primeiro de tudo, o aplicativo ele é patrocinado por várias empresas. Então, cada ribbon vale um valor que é dado por essas empresas, cara. Então, não tem como ser fraude, não é mesmo? Além disso, eles... Também tem uma opção chamada ver comprovantes de doação. Então, se você ainda tá duvidando, mano, meu, clica lá que você pode ver todos os comprovantes. Mas, gente, você gostou muito desse aplicativo, né? Lembrando, tô, não tô sendo patrocinado, cara. Nossa, que bosta. É, é triste, né? Mas, enfim, se quiserem me patrocinar, mano, vou, vou adorar. Mas, enfim, clica no primeiro link na descrição. Pra você baixar o Ribbon, cara. Lembrando, isso aqui é um vídeo bônus. O vídeo de hoje mesmo vai sair daqui a pouco. Porque vai ser um vídeo sobre expostos do Mark Zero. Né? Mas se você gostou desse vídeo, cara, compartilha esse vídeo. Pra ajudar mais pessoas. Então é isso, gente. Tchau, galera.